Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo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 Jesus respondeu, Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. que fizestes? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo... Os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade... Escuta a minha voz Palavra da salvação Glória a Deus Senhor Irmão e irmã Hoje nós estamos encerrando uma caminhada Na companhia do evangelista Marcos que ao longo de todo esse ano, quis nos mostrar quem é Jesus. E Ele também nos apresentou um Jesus sempre caminhando. Nós encerramos uma parte do caminho chamado Ano Litúrgico. Hoje nós coroamos esse ciclo que se fecha com a festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. No próximo domingo nós vamos começar Um novo ciclo na liturgia Um novo ano litúrgico Que é diferente do ano civil Celebraremos o primeiro domingo do advento Que quer dizer Tempo de espera em preparação ao Natal Jesus que virá a nós como Rei Todo menino Gostaria de se tornar homem logo Muitos homens gostariam de ser como reis E alguns reis se acham deuses Porém, Deus é aquele que se faz homem E mostra que a sua realeza é completamente diferente Por isso ele se faz menino e é esse rei que vem até nós como uma criança. Toda a liturgia da palavra hoje vai nos falar da realeza de Jesus. A começar pela primeira leitura em que Daniel diz ter uma visão de um filho do homem. Ou seja, alguém com aspecto humano que desce do céu e estabelece um reino nesta terra. Este de quem ele fala é o filho de Deus, mas Jesus sempre ao falar de si, ele diz o filho do homem, referindo a si mesmo, Por quê? Ele é Deus que se fez gente, ele é Deus feito homem. Este rei, diferente dos reis que nós vemos naquelas séries, naqueles filmes épicos, não é um rei que está distante do seu povo, no seu palácio, cheio de regalias, cercado por pessoas que o paparicam. Este rei, o próprio Jesus, é alguém que desce da sua glória e vem até nós. Ele não tem medo de se misturar conosco. Ele não tem medo de se aproximar daqueles que são considerados pecadores. Ele vai até o seu povo, até a vida da sua gente, este reino de Jesus está no meio de nós, porque o reino é o próprio Jesus, é tal como uma semente que está debaixo da terra, você não enxerga essa semente, mas isso não quer dizer que ela não esteja lá, e esta semente depois começa a brotar, a crescer, a se desenvolver e dar frutos. A nossa vida no reino de Deus, se faz no dia a dia, lá no teu trabalho, na tua rotina, é aí que o reino de Deus acontece, escondido no cotidiano, como aquela sementinha que está debaixo da terra. E esse reino vai se manifestar, Apenas quando Jesus voltar pela segunda vez. Daí que nós vamos realmente viver o reino de Deus na sua plenitude. Enquanto isso nós vivemos esse reino, sabendo que foi através do batismo que nós nos tornamos reis com Jesus. Mas daí você pode dizer assim, eu rei? Eu rainha? Mas eu não mando em nada? Não mando nem na minha casa? A realeza de Jesus não consiste em mandar simplesmente. Jesus não é apenas um rei todo poderoso, ele é um rei todo amoroso. E ser rei com Jesus, ser rainha junto com ele, é compartilhar da vida dele. É viver do modo de Jesus Cristo. Muitos reis que passaram por esta terra foram autoritários, outros muito centrados em si mesmos, alguns queriam apenas alcançar a sua glória e por isso se colocavam em batalha, muitos reis caíam, outros se levantavam e você se lembra no domingo passado que nós meditávamos que tudo nesta vida passa, somente Deus permanece, o reino de Jesus não terá fim. É um reino que começa desde já. E é um reino que vai continuar. Algumas pessoas preferem ver este reino como apenas o reino dos céus. Porque olham para algo que ainda não se concretizou. Mas o reino de Deus, ele é instaurado, é insta estabelecido aqui, desde já. Jesus já veio até nós e o reino dos céus virá, aquilo que nós vivemos agora tem que apontar para o céu. Muitos reis nesta terra viveram de tal maneira que buscaram o seu poder, a sua própria satisfação, e por vezes, o povo ficou em segundo plano. Nem sempre o povo era motivo do seu interesse. O nosso rei, pelo contrário, é um rei que se deixa ferir. É um Deus que, na sua realeza, tem tanto amor que ele vai ao extremo. O extremo da dor, o extremo da entrega. Jesus, que na sua humanidade, se apresenta neste trono. Não é um trono pomposo dourado é o trono da cruz não é uma coroa brilhosa é uma coroa de espinhos não é um cetro real de dominação colocam na mão de jesus uma cana para ridicularizar humilhar a jesus como o rei dos judeus e no evangelho nós estamos diante desse rei que está sendo acusado está prestes a ser condenado e Pilatos pergunta, tu és rei? E Jesus responde com uma outra pergunta, você está dizendo isso por você mesmo? Ou você está repetindo aquilo que outros disseram sobre mim? O reino de Deus não é imposto, ele é proposto, não é imposição, é proposta de Deus você somente entra nesse reino Participa dele Se você se abre Para que Jesus possa reinar Nós temos a rainha Elizabeth Que é uma expressão da monarquia Que não está tão presente hoje no nosso mundo não é? São poucas as monarquias Mas a do Reino Unido Ela brilha Porque ela é cheia de glamour e nós vemos a rainha Elizabeth, desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, ela é idosa. Já faz uns trinta e poucos anos que eu vejo ela como idosa. E aquela mulher se mantém firme, intacta. Mas, saibam de uma coisa, a rainha Elizabeth, ela não está sob o comando de tudo, no Reino Unido, na Inglaterra e outros lugares que pertencem a esse reino. É o primeiro-ministro, primeiro-ministro britânico, aquele que coordena, articula, governa. A Rainha Elizabeth aparece nos momentos solenes. Ela pode até assinar, mas ela acaba sendo uma figura representativa, quase que decorativa. É a rainha, mas no fundo quem manda é o primeiro ministro. No reino de Jesus não pode ser assim. Eu dizer que ele é o rei da minha vida, mas em determinado assunto da minha vida sou eu que decido. E Jesus fica lá atrás no seu trono glorioso. E às vezes a gente faz questão de deixar Jesus realmente como que num trono, mas tão distante de nós que nem participa realmente da nossa vida. Se você assume, abraça Jesus como rei da sua vida, é preciso ter um tempo do teu dia para conversar com Ele, um tempo de oração. Não pode reinar em nós o próprio Deus, se o nosso coração estiver cheio de apego, cheio de preocupações, de quem não entrega para Deus, aquilo que está vivendo, de quem fica dando voltas em torno da sua angústia, não pode ser um coração em que Deus reina, onde há tanto rancor, há tantas coisas que vão se acumulando, que não há espaço para o próprio Deus reinar, não há como viver no reino de Deus, se quando eu estou estressado, eu maltrato as pessoas, o reino de Deus acontece na minha vida. Quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo o próprio rei de todo o universo. Quando eu cuido daquilo que Deus me confiou, seja do meio ambiente, seja daquilo que foi conquistado com a graça de Deus, eu estou cuidando daquilo que pertence ao rei do universo. Eu estou reinando com Ele, mas antes disso, eu preciso deixar que Ele reine na minha vida. Reine nas minhas emoções, reine nos meus pensamentos, reine nas minhas decisões. E nós olhamos para Jesus no alto desta cruz e vemos que aí está a verdadeira realeza dEle. Enquanto muitos debochavam deste rei que foi chamado rei dos judeus, nós olhamos para um rei que nos amou tanto... Que nos salva. É a cruz do Senhor. Que é este grande trono. No qual ele se levanta para estabelecer a paz. A reconciliação do ser humano com Deus. Meu irmão e minha irmã. Assuma Jesus Cristo como rei da tua vida. Não deixe que o Senhor seja uma figura decorativa. Somente no momento em que você está na missa. Ou naquela estampa, naquela figura que você tem Uma camiseta, num quadro Ou quem sabe na tela do seu celular Ou num trecho bíblico ali do teu WhatsApp Permita que Jesus Cristo realmente estenda o seu Senhorio E a sua vida sobre a vida de cada um de nós Creio em Deus Pai Todo-Poderoso